Obrigado, Mara. Vou aproveitar e chamar o professor Theo. Professor Theo, então, por favor. O tempo Olá, é então, seu. Novamente. Obrigado, Theo. A palavra é tua. É. Obrigado. Uh, bom, mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer sempre ouvir a, a Mara uh, e a Helena falarem sobre esse tema também, porque eles têm, elas têm bastante experiência com o tema e trabalham há muito tempo com com o Heia, estão fazendo trabalhos muito, muito significativos, muito importantes também nessa área. É, eu vou pegar esse gancho que você me deu para falar um pouco menos sobre ré sobre mas tentar trazer um pouco a discussão para a implementação de ré nesse momento de pandemia, uma das preocupações que a gente tem é, no momento. Né? Então, é, acho que Mara e, e, e Helena já trouxeram bem a discussão do que é ré e algumas das questões importantes na, na relação docente com esse tema das concepções que a gente tem de tecnologia é, e não dá, de, de, de fato, para separar a REA do contexto tecnológico. né? Mas A gente sempre fala que REA não precisa ser digital, isso não implica que não exista tecnologia, mas a gente sempre associa muito esse universo do REA com é, a questão do, do, de, um, de equipamentos sofisticados, de ter uma infraestrutura. E, de fato, grande parte do que a gente imagina fazer, quer fazer com recursos educacionais abertos, a, as práticas mais abertas que envolvem a colaboração, o reuso, o remix, é, a horizontalização das relações entre alunos e professores, professores, os agrupamentos diversificados, as, as facilidades de acesso a conhecimento, tudo isso ganha um potencial e contornos e características muito diferentes por conta é, do acesso que a gente tem a tecnologias. É, e a gente percebeu, é, nesse momento de pandemia, ficou muito escancarado, é, tanto no ensino superior quanto no básico, mas mais no básico superior, obviamente, como... como o Raimundo acabou de mencionar, a nossa falta de acesso, a qualidade, a péssima qualidade de acesso que a gente tem é, nas, de infraestrutura tecnológica na educação para dar conta desse tipo de demanda. Então, muita gente está se preocupando muito com a questão de como, como vai ser esse, esse futuro, né? o que, que vai ser esse futuro é, do, do, do, da, da imperativo agora do desenvolvimento dessas dessas tecnologias na educação e como a, a Helena mencionou isso já é uma preocupação antiga né a gente tá, eu já sou um pouquinho um pouquinho velho mas tem gente mais mais sábia do que eu já falando isso há muito tempo de que a gente precisava de uma política de tecnologia educacional, a gente tem um histórico de mais ou menos aí 40 para 50 anos quase de, de, de pensar isso, e a gente até hoje não conseguiu montar uma estrutura de tecnologia decente, minimamente decente para as escolas. E o imperativo da tecnologia, no caso dos ré, da educação aberta, e das práticas abertas, não se faz porque a gente tem um imperativo de mercado, ou porque a gente acha que a gente precisa necessariamente envolver as tecnologias na formação dos alunos, mas se faz porque a gente está procurando formas de inclusão, formas de acesso. A gente quer que os alunos tenham capacidade de aprender e os professores possam ensinar de formas diversificadas para que todos possam aprender é, e, tenham, e façam parte do sistema educativo. Então, o imperativo é muito mais da ética de inclusão, é, da, que tem muito a ver com o objetivo quadro de desenvolvimento sustentável, é, e muito menos a ver com o imperativo de desenvolvimento de tecnologia. Dito isso... Uma das grandes preocupações que a gente tem é como está se dando é, nos espaços educativos, e uma das grandes preocupações que a gente tem, é, e a gente tem monitorado isso através de um projeto que chama Educação Vigiada, que é educaçãovigiada.org.br, é, é uma, um interesse muito das, como as grandes corporações estão preenchendo essa lacuna como a, a gente não montou uma infraestrutura, de fato, de qualidade né, tecnológica para dar conta desse momento especial, mas também para dar conta do que já era esse, esse ensino que misturava essas, essas potencialidades no passado, e esse, essa lacuna foi preenchida por, por empresas que oferecem, como a Helena falou e, e, e Mara também, um, um espaço que não é o aberto, é o grátis, né, que oferecem serviços gratuitos para a gente. Então, essas empresas são conhecidas comumente pela sigla é, GAFAM, né, que é Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, e no Brasil, esse, esse mercado é prioritariamente coordenado por duas grandes empresas, ou tomado por duas grandes empresas, que são a Microsoft e a Google, que são as grandes empresas desse segmento. Na falta de uma alternativa bem estruturada, pública, controlada pelas próprias instituições públicas ou pelos governos, ou uma contratação consciente, o que aconteceu é que a gente desesperadamente é, começou a contratar e aceitar serviços é, dessas empresas que oferecem plataformas como o Google Suite for Education e o Microsoft 365, que era antigamente conhecido como Office 365. Esses serviços foram oferecidos é, de graça para as instituições e para as redes de ensino, é, o que causa espécie, né? Um, um produto que oferece terabytes de graça para cada aluno, é, streaming, gravação, é, espaço em quase infinito para, para, para, para trocas... É, de forma gratuita, é, muitas vezes feita sem contrato formal, com uma adesão online, por redes e, e, e universidades, de uma maneira que, que só pode causar estranheza. Isso causa uma série de problemas, e eu queria falar um pouco sobre isso para a gente pensar, é, já que estamos pensando na abertura, o quanto essas decisões tecnológicas impactam também é, esse futuro da educação que a gente vai ter no médio prazo e com impacto de longo prazo, né? Um dos grandes problemas dessa, dessas plataformas terem sido adotadas em larga escala, e a gente tem esses dados já mostrando aqui, se formos considerar só o ensino superior é, e as redes de ensino estaduais do Brasil, é, esse número é de 75% dessas redes de ensino superior. E a gente mapeou, há mês passado, através desse projeto, a, as, as redes municipais de cidades com mais de 500 mil habitantes, e esse número agora está em 65%. Então as redes de ensino municipais que tratam os nossos alunos mais jovens também estão fazendo essa adoção à crítica dessas plataformas. É aí que a gente está compartilhando nossos recursos. Por que isso é um problema? Eu vou tentar falar de um jeito relativamente rápido para não segurar aqui o debate. Primeiro é que a gente percebeu com muita clareza que essas plataformas oferecem serviços gratuitos porque elas coletam uma quantidade ridícula de dados, né? Interações, as esses metadados, né, com quem a gente conversa, quanto tempo a gente fica nas plataformas, erros que podem acontecer, é, e os dados mesmo, dados de pesquisa, dados documentos escaneados, é, CPF, RG, nota de aluno, como nós damos nossas aulas, as nossas aulas, tudo isso está dentro dessas plataformas, isso serve para efeito comercial interno da plataforma, para melhoria é, em quantidades absolutamente massivas, de, na ordem de milhões de pessoas, mas também é, serve para venda desses dados, né? muitas empresas comercializam esses dados, existe um mercado paralelo que comercializa esses dados. Né? A segunda é a predição de comportamento fake news, e isso dói, a gente não precisa nem falar mais, a gente teve três filmes da Netflix para falar isso, todo mundo comenta, a gente teve a experiência das eleições é, um pouco piores antes, agora um pouquinho melhores, mas ainda ruins, com uma quantidade absolutamente é, inimaginável de fake news circulando. né? A gente vive um mundo agora onde a gente tem é, uma aparência de, de veracidade em notícias que, na verdade, são falsas, são mentiras, e é muito difícil de lidar com esse conceito. É, e a, a, que leva à predição de comportamento. Né? Na verdade, a gente está é, coletando esses dados gigantescos para predizer o comportamento dos nossos usuários, isso tem muito valor, e poder, através de, de, de streams, né, de notícia, dos feeds, do, do Facebook, do Instagram, poder a customizar esses dados para levar os usuários a ver certas coisas que muitas vezes acabam criando bolhas que geram essas, esses, esses espaços de proliferação de fake news. Então, essas empresas coletam dados massivos de dados de usuários, de alunos, professores, gestores, crianças, leva isso à propaganda, em caso de algumas empresas como a Google, mas leva também à melhoria de algoritmos e, e, e melhoramento interno da própria plataforma é, e predição do comportamento que faz melhorar esses, esses produtos, que é uma melhoria é, que vale muito, né, um dado que vale muito para pra, as empresas. Isso gera uma fidelização, isso não é de agora, Isso, o mercado da educação sempre foi o um mercado da fidelização, o diretor de Google da educação já falou isso no Estadão, é, acho que foi dois anos atrás, numa reportagem, que uma das vantagens de se, entra, se adentrar ao mercado da educação é porque você pode fidelizar usuários desde cedo, isso deveria causar um certo pânico e um horror na gente, mas não causa, a gente acha que é, Bom, todo mundo usa Google, qual é o problema? E aí vem a, a pergunta, né, por que, que a gente usa Windows? É, bom, por que, que a maioria das pessoas usa Windows é porque é a única coisa que elas conheceram, desde a escola até o trabalho, e a gente sequer sabe que existem, muitas vezes, alternativas. Isso não é por acaso, isso não acontece porque a gente quer, não é porque a tecnologia é determinista, como estava dizendo a Helena. Isso acontece deliberadamente há mais de 40, 50 anos. E continua acontecendo agora. Então, se o aluno usa o Google aos 8 anos de idade, ele vai sair aos 16, provavelmente conhecendo algumas poucas outras plataformas, mas o mercado vai acabar exigindo o Google, e a gente fecha esse circuito, esse ciclo virtuoso, entre aspas, né, da, da adoção das plataformas. Isso deveria nos causar um certo pânico, né? porque a pluralidade de tecnologias também é, é algo que deveria ser resguardado quando a gente fala de pluralidade educativa que tem na LDB. Né? Então, a gente tem que pensar nesse tipo de coisa. A gente perde a autonomia tecnológica, nós já estamos perdendo a autonomia tecnológica, a gente não tem mais é, os grandes parques de tecnologia né, que a gente tinha nas universidades, a gente está perdendo é, espaço, a gente tem justificativas dessas universidades dos sistemas de ensino, dizendo que a gente não tem mais como manter os nossos sistemas internos, porque diante do grátis, como é que você compete? Claro que não é grátis, a gente sabe disso, mas para um gestor público é muito difícil justificar investir nessa, nessa infraestrutura tecnológica quando vem uma empresa e teoricamente está oferecendo isso grátis, e muitos procuradores... É, quando fazem pareceres, dizem, dizem que isso entra no, numa, numa questão de, de economicidade. Né? Como que você vai lutar contra o grátis? A gente deveria lutar contra o grátis porque direitos não são só esses. Existem outros direitos que a gente tem, como a privacidade, a educação, que deveriam se sobrepor a esse direito de ganhar uma plataforma gratuita. É, o zero rate, a neutralidade, é um contexto complicado. Né? A, gente, a gente, quando é, adota plataformas como GAFAN, para as nossas plataformas de ensino, quando a gente já é super descolado e a gente usa o Instagram e o Facebook ou o WhatsApp para os nossos alunos, a gente faz parcialmente isso, porque muitos alunos pobres, em lugares remotos, que só têm acesso móvel, eles dependem dessa noção de zero rating para poder acessar esses conteúdos. Isso significa que, quando acaba a franquia dos, dos nossos alunos, o 1 GB ou 2 gigas que ele tem no celular, ele tem direito a acessar de graça, Facebook, WhatsApp, isso é propaganda que é feita por muitas das operadoras, a Claro, Tim, Vivo, todas elas, oi. Isso também não vem de graça, isso é feito através de acordos. Então vem a grande ironia, a massiva ironia de que nós alunos podem acessar o Facebook, mas não o site da escola. Eles podem acessar o Instagram, mas não o site da universidade, da biblioteca, porque o Zero Rating se aplica a essas grandes plataformas, que são todas essas mesmas empresas. Isso faz com que cada vez mais os alunos sempre vão nos mesmos lugares e nós, professores, acabamos sendo indicados aos, aos mesmos aplicativos, e todo mundo fica nessa bolha dessas mesmas empresas, porque é isso que é gratuito, de novo, e a gente não tem provisão é, para que isso seja modificado, né? Que a gente possa priorizar sites educativos, por exemplo, no Zero Rating, é, ao contrário de, por exemplo, a, a abrir o WhatsApp para os alunos, né? Isso afeta, obviamente, a neutralidade de rede, porque aí algumas coisas ganham prioridade, né, então WhatsApp, Facebook, Instagram, esses serviços ganham prioridade, Netflix, do que, por exemplo, o site do Mac, é, isso é, parece causa, ser um absurdo na, na questão do, do, do acesso à educação, né. E, por último, é o que é mais óbvio, a concentração de poder é, é insana, né? A gente tem cada vez menos empresas, elas comem e consomem, fagocitam outras empresas, o Facebook fagocitou uma diversas das que eu mencionei agora, como o WhatsApp e o Instagram, é, a Google a Microsoft fazem isso regularmente, não sobra espaço para mais ninguém, né? É muito difícil achar outro lugar para ir, e isso é parte do mercado. Então, se aparece uma empresa promissora nessa mesma área, ela é engolida rapidamente por uma dessas outras empresas. Isso cria um cenário desolador né, para a gente. cria um cenário muito difícil da gente imaginar que a gente está agindo com abertura, com práticas abertas, com recursos abertos, num universo onde tudo é gratuito e fechado. E uma das soluções, uma das, das coisas que a gente tem ajudado muito a, a, a que tem ajudado muito a trazer essa consciência é trabalhar com as soluções livres, né, que é o último ponto que eu queria falar e depois eu vou colocar alguns links para vocês de alguns projetos que acho que podem ajudar nesse sentido, de procurar alternativas que não caiam nessa bandeira das grandes plataformas. É difícil? É. As nossas instituições adotam, é difícil nós, como indivíduos, a, agimos contra, mas é nessas resistências, nessas fissuras, que a gente muda o desenvolvimento tecnológico, enquanto a gente luta politicamente para fazer com que essas coisas mudem. Então, eu vou encorajar vocês depois a, a conhecer alguns projetos para procurar soluções livres, abertas, de verdade, não gratuitas, para que a gente possa caminhar numa outra direção e realmente, quando a gente compartilhar de forma aberta, trabalhar de forma aberta, não forçar é, a, os nossos alunos a entrar em plataformas fechadas, ceder os seus dados e a sua privacidade para grandes empresas. Essa é uma preocupação que é muito grande e acho que vai ser bacana a gente conversar sobre isso também e a relação com o aberto é, um pouco mais depois. Obrigado, pessoal. Professor El. É o... Muito boa as suas colocações. Me chamou a atenção aqui se essa última expressão que tu usaste, não que isso tenha sido o ponto principal, mas a expressão fagocitose né? de uma grande empresa é, em absorver, né? que é o. Até fui aqui na hora dar uma, uma procurada no oráculo aqui para ver de fato o que, que significava a fagocitose, e aí é absorver né? uma empresa grande. O, com potencial, com capital, né, com poder do capital, ela, ela absorver as empresas menores, né, para dominar mercado. Né? Muito interessante. É, outro ponto importante que tu fala, que a gente já percebe isso, né, através dos de redes sociais, são que as técnicas de recomendação cruz de a, elas induzem comportamentos e criam bolhas de interesses, e a gente fica dentro do mesmo mundo, a gente não vê as diferenças, a gente não percebe outros olhares, não se coloca na posição antagônica ao, ao, às, às nossas convicções. Isso é muito perigoso, né? e a gente tem vivido isso muito fortemente na atualidade. É... Então, é, outro ponto importante que tu traz, assim de política pública para infraestrutura tecnológica, nos falta, a gente está aí há 40 anos, como tu disseste, e a gente não consegue consolidar uma, uma política pública de infraestrutura tecnológica que nos permita crescer e avançar institucionalmente, tanto nas instituições de ensino da rede de educação básica, pública, quanto nas instituições de ensino superior, que as instituições de pesquisa. Então, ficam esses elementos aí para a gente... Tem uma coisa interessante que tu falas também, é, da, dessa, desse aliciamento que é feito, não sei se eu posso chamar, é um pouco pesado, meio pejorativo esse termo, mas a oferta de serviços gratuitos, pelo interesse aos dados que tu vais compartilhar, e é quase um aliciamento, a gente fica seduzido ah, é? pela possibilidade de, de usar teras de, de drive gratuitos, infinitos e tudo mais, e aí a gente coloca tudo lá, e está tudo dentro de um grande sistema, né? é um assunto para a gente poder conversar um pouquinho mais na sequência agora do debate. E uma última pergunta, tu assististe um vídeo, um documentário chamado Ivory Tower? Não. É sobre isso. Depois eu vou compartilhar ah, aí. É um documentário sobre o sistema educacional americano e que tem a ver com as grandes empresas fazendo esse aliciamento dentro do sistema educacional uhum. de lá. Tá? É, assisti recentemente. É, te agradeço, vou chamar o professor para fechar os nossos